que é a loy cruiser alumínio dois mil onze totalmente modificado né? disco suspensão fushima serra vinte e sete velocidades elas são quarenta e oito onze todos os cabos laterais são internos mano pedais eu vou adaptada a suspensão standard que é o quadro é ovo suspensão azul Mano. A calçada com o Pirelli Scorpion, as folhas um freak, tanto na frente quanto atrás. Os cabos foram passados por dentro. Os cabos... F freio e transmissão. É o shimano é se não me engano acho que é o turno do pé de vela a traca é uma de nove velocidades shimano também é um hg Acho que 50, acho. Eu não lembro. Macaco traseiro a Sera. Já bem surrado. A bicicleta tem 4 anos. E não perdeu pressão nem nada. 100% basta. Que é uma beleza. Uma qualidade muito boa, cara. Muito boa, né? Está sem, a está sem a pinça Porque a pinça está dando escudo Problema em a batida Também freio Disco A ela vai aqui Campeonato GT Super Sujo fresco na Também assera. Aqui também Bem surrado, mas... Passagem perfeita, qualidade estimada, né, cara? Falando pra galera aí como é que é a minha. simplesmente boa muito rápido muito rápido mesmo para quem nunca viu aí um aro 20 com 27 macho isso aqui coloco deixa eu cortar mais Você vê que a sujeira fica no do óleo do da corrente fica caindo aqui o tá, tempo tá, todo. Sempre quando lubrifico eu boto essa fitazinha Mas aí está lubrificada com com óleo dos templos. tempos. Eu sou aquele som de escuro. Esse, esse é óleo dos templos tempos do MOTU tem éster, então ele não adere a superfície por viscosidade não ele adere à superfície metálica por magnetismo é um óleo bem diferente eu, que eu usava na minha moto Tô parado ali e ele funciona muito bem manter sempre enxuto, senão uma breca tudo está aí, caloi cross dois mil alumínio 27 marchas e prejudicou muito de rodas. valeu pessoal